Olá, consulentes! Sejam todos muito bem-vindos! E já vamos ver três fatos que, se não aconteceram, acontecerá muito em breve para Aquário. Já estou aqui embaralhando. Lembrando que eu dei uma sumidinha por motivos de mudança de cenário e muito estudo. Vamos continuar aqui. Primeiro fato. Segundo fato. E terceiro fato, aquário. Primeiro fato, você vem cuidando melhor da sua vida, estruturando uma nova fase, com muita firmeza. Até porque você passou por momentos não tão bons, onde você viveu situações chatas com outras pessoas. E isso te deixou mais esperto ou esperta, com quem você coloca na sua vida. Segundo fato, se você vem passando por momentos de escassez, onde tudo é muito pouco, limitado, e você não vê a luz no final do túnel, e já nem caminha mais, vai se arrastando... Porque a vida está pesada, tem aí alguns machucados. Saiba que essa fase está terminando. Porque onde tinha escassez, vai entrar recursos. Onde estava escuro, vai entrar luz. O que estava vazio, vai ser preenchido. Porque seis de paus... É alguém que muda de vida. É alguém que enxerga o quanto é merecedor também. É alguém que vai ser tão feliz que sua fase ruim será pouco lembrada. Terceiro fato. Tem algo crescendo dentro de você que você vem negando. Talvez por não saber bem se é merecedor. Se está escolhendo certo, se essa direção é melhor do que a outra, se está certo sentir o que sente. Não tem como dar errado se você seguir a sua intuição e a vontade que vem de dentro, que te aponta caminhos. Porque talvez você sente o que deve fazer, mas ainda não fez. Porque o ego toma a frente, criando desculpas e até autocríticas. Então, não se sinta pressionado por ninguém. Vai no seu tempo, independente do tempo que estiver correndo lá fora. Primeiro faça um mergulho dentro de você. E só depois, você volta e decide qual direção te falar bem. Mesmo que ninguém entenda as suas escolhas. Porque é algo que vem de dentro e só você sente, tá bom? Gratidão.